E aí, galerinha do steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, passando por aqui. Tá chovendo! Tá frio, como vocês podem ver. Tô toda cagada de gesso, faz parte, a gente tá fazendo a parte interna. Mas eu tô aqui fora agora e eu quero mostrar pra vocês como é que ficou a nossa fachada, ok? Com placa de 10mm de espessura, tá? E sistema Base Coat da Stô de acabamento. Ficou super legal. O Base Coat é aquela argamassa flexível, né? O da estou vem em pó. Aí você mistura com a água, bater é, no balde, né? Bate bem e fica super legal. E você usa com tela de cobertura. A gente usa a tela de cobertura da estou mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que tá. Vocês querem dar uma olhada? Tá ficando bacana. Essa aqui é a nossa fachada que a gente fez com 10 milímetros, como vocês estão sabendo. Se tá o Beral já tá com o base coat. O Beral a gente tá fazendo só tudo com Glass Rock X. O pessoal tá até ali para ali Olha as plaquinhas do Glass Rock X, tá? Então, esse lado aqui tem sai blusa. Ele é com placa de 10 mm Você tá vendo? A gente fez esse desenhozinho aqui do rodapé e do, o desenho da sai blusa com as placas de 10 mesmo. Bacana, né? Aqui nessa fachada aqui é chapa de 8, vocês estão vendo? E aí você vê é a diferença. Aqui é tratamento de junta, né? Do um lado da tratamento de junta, do outro, base coat. Aí vocês veem como é que a junta fica bem diferente, né? O tipo de acabamento. Depois, quando tiver tudo texturado, fica melhor pra vocês entenderem. Até o rodapé, o rodapé ali é Flexil Desto, do outro lado, Elastement, da Dry Leves. E ali é o café, vocês já viram o café? O café tá me acompanhando aqui na obra, essa jornada maravilhosa. <risos> e aí, curtiu o acabamento com o base coat? Então, Beijinhos pra vocês, pra você que tá me acompanhando, Helena na roça empatindo ao aqui nesse frio, nessa chuva, mas que continua construindo.